Sofrendo tanto por te ver assim, e por todo canto, choro é um lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar. Não se apaga, não se rende É o brilho nos olhos da gente Olha ela lá, olha lá Uma ideia ninguém pode aprisionar O sonho cada vez mais livre Às vezes a esperança vive Olha a lula lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem quer O homem dá jeito